Salve, salve, minhas guerreiras e meus guerreiros. Muito obrigado por você assistir a mais um treinamento. Vamos direto ao assunto. Vamos aquecer fazendo o seguinte. ó: Perninhas abertas, mais largo do que a largura do seu quadril. Movimento o braço para o lado direito. Volta. Movimento o braço para o lado esquerdo. Volta. Direito. Isso. Esquerdo. Direito. Esquerdo, fazendo esse movimento, vamos embora. Direito, esquerdo, flexiona bem, sente a lateral. Isso, vamos embora. Isso, agora parou só esse movimento. Ó, perna atrás, cruzando os braços e cruzando as pernas, cruzando os braços e cruzando as pernas fazendo esse movimento, aí você pode aumentar a velocidade, tá ok? Não há necessidade de ficar preso nesta velocidade que eu estou fazendo, isso aqui é só um aquecimento, já está trabalhando também não só as suas coxas, seus glúteos, seus braços, vamos embora isso, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, parou, pés abertos, mais largo do que a largura do quadril, elevou, foi em cima, abriu, foi em cima, abriu. Vou fazer com peso. Então, caso você queira intensificar, pode segurar o seu peso. Botou, abriu, volta atrás, abriu, volta atrás, abriu, volta atrás, abriu, volta atrás, abriu, volta atrás. Claro que fica muito mais difícil fazendo com peso. Mas aí, eu quis intensificar mais esse exercício. Mas você não precisa, minha guerreira, você não precisa ter que colocar essa sobrecarga, não. Eu coloquei essa sobrecarga para ficar um pouco mais difícil. Já dá logo o seu joinha, compartilha, tá gostando? Se inscreva aí no canal que a gente vai trabalhar bastante. Isso aqui foi só o aquecimento, dando intervalo para você descansar. Vamos embora? Então vamos embora. Abriu as pernas, mais larga um pouco do que a largura do quadril. ó. Posicionou como se estivesse nadando, contrai o seu abdômen, contrai o seu abdômen. Projeto o peitoral à frente e trabalha bem esses braços. Trabalha bem esses braços. Coloca aí do lado para mim, se você está sentindo bem essa musculatura dos seus braços sendo trabalhado. Ó, lá em cima, lá em cima, isso! trabalhando o máximo que você puder, tá ok? Lá em cima, sempre contraindo o abdômen, parou, agora vai elevar ambos os braços, girar, lado direito, como se você quisesse ver tudo o que está acontecendo no lado esquerdo. Lado esquerdo, perfeito. Lado direito, Isso. sempre estabiliza, tá? está sentindo que está um pouquinho fora, estabiliza, ó, aqui. Fiquei certinho, estabilizei, faço, parou, vai, isso, sente doer, embora daqui a pouco a gente vai fazer o abdominal em pé, sentindo bem a musculatura sendo trabalhada, isso aqui é o giro de tronco, você fazendo esse giro de tronco, está ajudando a linha da sua cintura, isso, parou. Sem descansar, ó, elevou o braço em cima, trouxe embaixo em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, somente esse movimento. Vambora. Isso. Pode aumentar a velocidade. Aí só depende de você. Vai. Isso. Pegando bastante. Vai. Isso. Vai. Isso. Vambora. Sente, sente o músculo trabalhar. Quero que você comente! Quero que você fale aí! Porque aí, quando você comenta, quando você dá o um joinha, quando você assiste, eu sei que você está curtindo. Ou! Oh, sentiu? Pegou, né? Ó, oh, Você já fica com uma postura. Já dá uma melhorada na postura? Não deu uma melhorada na postura? Claro que deu! Claro que deu! Trabalhamos as costas, puxando bem as costas. Estamos trabalhando coxa, ainda vamos trabalhar muito mais. Agora, nós iremos fazer um exercício que muito jogador faz, principalmente jogadores de futebol. Então eu vou explicar passo a passo para você poder entender enquanto você está descansando. Vamos lá! Abriu ambos os braços dessa forma, com as palmas das mãos voltadas para cima. A gente vai fazer o seguinte, ó, trazer aqui a perna direita em direção à esquerda, girou, parou. Fez o mesmo movimento com a perna esquerda, girou, parou, direito, girou, parou, esquerda, girou, parou, entendeu, equilíbrio, girou, parou, ombro vai doer, ombro vai doer, normal, girou, parou, girou, parou, girou, parou, vamos embora, girou, parou e girou, parou, sentiu bem? Sentiu o ombro, sentiu coxa? Você tem que me dizer, não deixa de falar, não fique tímida, minha guerreira. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Toca lá naquele quadradinho ali, aquele quadradinho vermelho. Clica nele para você poder se inscrever aqui no canal. Vamos embora? Vamos para o próximo? Seguinte, ó. presta atenção que esse aqui a gente vai trabalhar bem as coxas. Aí, agachar, agacha um pouquinho, só isso. Abriu voltou abriu voltou abriu voltou abriu voltou abriu voltou só isso só vamos lá isso com força só agachadinho tá bom agachadinho ó só isso sempre fechando e fazendo o movimento é isso que eu quero que você faça ó agachou sem agachamento Abriu o lado direito, abriu o lado esquerdo, abriu o lado direito, abriu o lado esquerdo. Trabalhando o glúteo, trabalhando o glúteo, sem pular. Nós não estamos pulando, vamos embora. Isso! Compartilha, compartilha esse vídeo aí nas redes sociais, sem descansar. Parou? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício que nós iremos fazer é o seguinte, Presta atenção. Ambas as mãos, você vai colocar dessa forma, ó. Botou dessa forma, colocou os cotovelos assim, sobe, estica todo o corpo, volta, sobe, estica todo o corpo, volta, vou chegar mais para trás, sobe, estica todo o corpo, volta, sobe, estica todo o corpo, volta, só esse movimento para trabalhar bem as suas costas, vamos lá, sobe e desce, sobe e desce, deixa puxar. Vambora, isso, deixa puxar, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, bora minha guerreira, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, vambora, sobe e desce, estica, sente trabalhar, sobe e desce, parou. Descansar. Isso aí, vamos dar um descanso rápido de apenas 10 segundos de descanso que é para você poder ficar ofegante. Nós não estamos utilizando sobrecarga, mas quem quiser utilizar pode utilizar. Presta atenção nesse movimento. Ficou com os pés paralelos à largura do quadril. Vai girar as suas duas pernas em direção ao lado direito. Vai fazer esse movimento. Voltou à posição inicial, lado esquerdo. Esse movimento alongando toda a região do seu dorsal e trabalhando posterior também de coxas e glúteos. Vamos embora! Vamos aumentando a velocidade. Isso! Aumentando a velocidade, sentindo as coxas sendo muito bem trabalhadas. Vamos embora! Isso! Assim que eu gosto de ver vocês, minhas guerreiras. Vambora, isso, estica, ah, sente doer, vambora, não reclama, perdi até o equilíbrio, vambora, isso, vai, o básico, que como eu falo, que funciona, mais um, mais um, ou, oh, parou, um intervalo curto para nós podermos fazer, agora a gente vai fazer o seguinte, abdominal, abdominal em pé, Abre as suas pernas mais largas do que a largura do seu quadril. Então, as pernas estão mais largas do que a largura do quadril. E você vai fazer o seguinte, ó. presta atenção. Vai fazer a torção de tronco, olhando para cima, tocou a mão esquerda na ponta do pé direito. Volta à posição inicial, torção de tronco, mão direita na ponta do pé esquerdo. Isso! Vamos embora! Só esse movimento. Ou, oh. olhando sempre... Acima, olhando sempre, acima, olhando sempre, acima. Vamos embora. É isso aí. Um aulão desse completo merece muitos likes. Quero só ver se vocês vão fazer isso pelo seu professor. Isso ah, pegando bastante. Sobe, desce. Sobe e desce. Oh, parou! Descansa. Quero convidar você para conhecer um outro canal onde nós temos variedade. Lá no outro canal eu vou dar dicas de segurança. é, Vou falar sobre dicas de segurança. Vou falar sobre vários assuntos que eu não irei postar aqui nesse canal. Então, vai lá no outro canal. Lá embaixo nos comentários. Eu vou deixar o link para você conhecer o outro canal. Vai falar sobre reality, vai ter várias coisas. que minha equipe lá também, as pessoas que me cercam vão estar participando. Vamos lá? ó. Abriu, abriu. Vamos fazer o seguinte. ó. Agachou, subiu, girou direito. Agachou, subiu, girou esquerdo. Agachou, subiu, girou direito. Agachou. Subiu, girou esquerdo. Agachou. Subiu, girou direito. Agachou. Subiu, girou esquerdo. Perfeito! Agachou. Subiu, girou direito. Vambora, menina! Agachou. Subiu, girou esquerdo. Quero ver você comigo. Agachou. Subiu, girou direito. Vambora! Agachou. Subiu, girou esquerdo. Isso. Agachou. Subiu, girou direito. E agachou. Subiu, girou esquerdo. Conseguiu? Isso aí. Então não descansa não, que a sequência é neurótica. Como é essa sequência, professor? Ó, vai abrir agora, hein? Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, Fechou, só esse movimento. Vamos embora. Só esse movimento. Isso. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Só isso. Quero ver vocês trabalhando aí. E me dizendo, professor, já comecei a suar com estes movimentos. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Vamos embora. Não para, não. Continua. Continua. Vou pegar aqui o peso. Para aumentar intensificar, se você quiser aumentar esse treinamento com peso, pode aumentar. Então, vamos lá. Subir, descer, subir, descer. Subir, descer, subir. Fica muito mais difícil, é claro. Dois saquinhos de feijão. Tem aí? Dois saquinhos de arroz, duas latinhas. É isso aí. Oh! Pegando bastante. Ah! Ok. Desci. Descansar. Agora, nós iremos trabalhar a região do quadril. Isso aí. Vamos fazer um exercício que vocês, guerreiros, sabem fazer: rebolar. O homem não sabe rebolar tanto, mas vamos tentar para a liberação do quadril. Abriu as pernas mais largo do que a largura do quadril. Vai girar dessa forma. Ó. Girou. Virou. Girou Virou Somente esse movimento Girou Isso Perfeito Fazendo esse movimento de giro Isso Isso Vamos lá Do lado direito Atrás Esquerdo Frente Direito Atrás Esquerdo Frente Direito Atrás Esquerdo Frente, direito, atrás, esquerdo, frente. Mudou Esquerdo atrás, direito, frente. Esquerdo atrás, direito, frente. Vamos embora! Isso! Não quero ver ninguém atrás, não quero ver ninguém atrás reclamando. Vamos embora! Todo mundo na frente, pegando firme. Vai! Jogou. Voltou, Olha o quadríceps, como é que trabalha a musculatura das coxas. É só vocês olharem. Olha a musculatura das coxas sendo bem trabalhado com um exercício que trabalha muito. Prioriza muito o quadril. Isso. Vambora. Não parar, Vem comigo. Vai. Movimenta. E parou. Bem, descansar. É isso aí. Gostou? E vamos piorar um pouquinho agora. Agora é o seguinte, presta atenção, presta atenção. Pés paralelos à largura do quadril. Jogou a perna atrás, como se quisesse tocar o calcanhar o mais próximo possível do glúteo. Voltou ao contrário, voltou ao contrário. Só a mãozinha oposta à perna. Se a perna esquerda sobe, mão direita sobe. Se a perna direita sobe, mão esquerda sobe. Só esse movimento. Vamos lá. Isso, isso, vai, isso, bora, bora, tô de lado para vocês terem uma boa visualização. Vai, vai, vai, vai, isso, vai, vai, pega, pega, sem pena, sem medo, vambora, isso, bora, vai, vai, vai, sente, sente trabalhar. Sente trabalhar, isso, assim, pegando bastante, isso, vai, vai. Se você tiver caneleira em casa, minha guerreira, pode utilizar a sua caneleira que não tem Problema nenhum, não. Só vamos parar quando a coxa, a parte de trás da coxa, começar a ficar dolorida. Se a parte de trás da sua coxa começou a ficar dolorida, aí você já pode parar, porque nós já ativamos a musculatura posterior de coxa. Isso! Vai! Vai! Vai! Vai! Isso! Vai! Vai! Vai! Vamos diminuir! Vamos diminuir! Vamos diminuir! Vamos diminuir! Vamos diminuir! Vamos diminuir. Parou. Relaxa a perna. Relaxa a perna com um chutinho à frente, ó. Chute. Chute. Chute. Não quero chicote, não quero chicote! não quero jogando a perna. Controla a perna, controla a perna, controla a perna, controla a perna, controla a perna, controla a perna, controla a perna, controla a perna. Controla a perna, controla a perna. Isso. Controla. Olha, olha a ativação. Olha a ativação das panturrilhas. Olha a ativação das panturrilhas. Ó, as panturrilhas estão sendo ativadas. Vamos embora. Chute. chute, chute, chute, chute, chute, chute, chute. Isso. Não para. Aproveita. Você, minha guerreira, quando terminar aqui, vai lá no meu outro canal. É um canal voltado para várias coisas. Tem um vídeo lá. Vamos estar colocando novos vídeos e algumas lives de treinamento totalmente diferentes serão feitas lá no outro canal. Então, se você não quiser perder lives de treinamento, aquelas lives que pegavam fogo, vão ser feitas lá no outro canal. Vou deixar lá embaixo, nos comentários, o link do canal. Então, se inscreva e fica ligado lá, porque lá eu vou jogar as datas das lives, tá ok? Vamos lá, vai, vai. Tá queimando? Sair, sair. Ou, oh, parou. Isso aí. Agora, nós iremos fazer o seguinte: ó, aquele movimento. Mão em cima, bate embaixo. Mão em cima, bate embaixo. Só esse movimento. Mais rápido. Vai. Ou, isso. Estica o braço. Bate. Isso. Pegando. Bastante. Vai. Ou. Oh. Tá sentindo queimar? É isso que eu quero. E diminui, diminui, diminui. Câmera lenta, diminui. Agora eu quero que você tenha equilíbrio. Parou ambos os braços, subiu a perna direita e conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltou, subiu a perna esquerda e conta. Um, dois, três, quatro, 5, parou, subiu a perna direita e ponta. 1, 2, 3, 4, 5, parou, subiu a perna esquerda e ponta. 1, 2, 3, 4, 5, sem descansar, aquele primeiro movimento foi esse. O segundo agora é para dentro, então é fechado. Fechou, fechou, fechou, fechou, para ficar ofegante, fechou. Fechou, fechou, fechou, perfeito, fechou, fechou, vambora, estou fazendo com vocês, estou fazendo com vocês, quero ver empenho, quero ver vocês aí, ó, empenhadas, vambora, não para, fechou, fechou, fechou, fechou, mais essa, fechou, parou, abriu as pernas, quem quer trabalhar a bumbum aí, tem que botar assim. Coloca assim para a gente trabalhar bumbum. Tá muito quietinho aí. Vamos embora, menina! Vamos trabalhar bumbum agora. Ó, abriu as pernas mais largas do que a largura dos seus ombros. Então presta atenção. Ó, os pés estão mais abertos do que a largura dos ombros. Vai fazer o agachamento a fundo. Vamos contar um segundo. Subiu. Um segundo em cima. Agora nós vamos contar. 2 segundos embaixo. Desceu. 1, um, 2. Subiu. 2 segundos em cima. 1, 2. 3 segundos embaixo. 1, 2, 3. Subiu. 3 segundos em cima. 1, 2, 3. Vamos a 4 segundos embaixo. 1, 2, 3, 4. Subiu. 4 segundos em cima. 1, 2, 3, 4. Desceu. 5 segundos que eu quero lá embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Subiu. 5 segundos em cima. Estou dando uma molezinha. Isso. 6 segundos embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subiu. 6 segundos em cima. 2, 3, 4, 5, 6. 7 segundos embaixo. 1, um, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Subiu. 7 segundos em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desceu. 8 segundos embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subiu. 8 segundos em cima. Vamos fazer 9. Desceu. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subiu! 8, na verdade 9. 9 segundos em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parou. Descansar. Porque nós ainda vamos trabalhar mais um pouquinho. Já deu para suar, não está dando para suar? Pelo menos eu aqui já estou pegando fogo. Vamos trabalhar agora o exercício que nós já tínhamos feito, só que nós iremos dar uma intensificada nele agora. Presta atenção. Os pés paralelos, mais largo do que a largura do quadril. Então fica com os pés paralelos aí, mais largo do que a largura do quadril. Trabalhando bem as coxas. Vamos girar para o lado direito, fazer esse movimento aqui. Fez esse movimento? Afunda. Volta. Volta à posição inicial. Ao contrário. Vai lá. Afunda. Volta. Voltou, fez o um movimento, afunda, volta, olha que delícia, movimento, vai, afunda, volta, isso, pegando bem, afunda, volta, perfeito, afunda, isso, volta, isso, assim que eu quero ver, desceu, afunda, volta, cuidado para não bater o joelho no chão, Virou o lado oposto, afundo, volta, isso, girou, afundo, volta, perfeito, girou, afundo, volta, subiu, sem descansar, como de costume, falei que eu não iria para o chão e não fui para o chão ainda, nós não iremos, trabalhar, ó lateral de coxa. Vamos fazer um exercício bem tranquilo no lateral de coxa, tá ok? Vou ensinar vários exercícios para lateral de coxa agora nessa sequência. Vou ficar aqui que é para você poder ter uma boa visualização. Vamos fazer o seguinte, ó. Colocou a mãozinha assim na linha da cintura, abriu e anda lateralmente. Dois, três, Quatro. Aqui o espaço é pequeno, por isso que eu tenho que dar só quatro passos. O ideal é você fazer isso aí numa rua ou num espaço maior, no corredor. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Mais uma. Um, dois, três, quatro. Sempre lembrando. Um, dois, três, quatro. Observe que quando eu faço a abertura da perna, eu não giro o meu tronco e giro a minha perna dessa forma. Meu pé não fica voltado para a lateral. Ele tem que ficar voltado para frente. Então, tá aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Parou e um, dois, três, quatro. Parou e um, dois, três. Parou e um, dois, três. É claro que o espaço é pequeno. Eu não posso... Fazer a passada como um eu gostaria, ok? Pegou, já começou a dar aquela leve ardência, aquele leve aquecimento na região lateral. Para a gente não perder isso, daqui mesmo, paradinho aí no seu lugar, você vai fazer o seguinte, ó, lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito. Lado esquerdo já está queimando. Lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. É isso daí. Igual relógio, repetindo. A mesma coisa. Esse professor fala o tempo todo, mas é para te animar. Então não se esqueça. Inscreva-se no canal, já dá o seu joinha. E deixe os comentários aqui do lado. Segura que essa vai doer. Vambora, meninas. Isso. Sobe e desce E sobe e desce Isso daqui já fica bom Doendo pra caramba ou oh. Assim dói, né? Mas é o que nós temos que fazer Ainda sem parar, vamos fazer o seguinte ó. Só meio movimento Abriu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mudou o lado, do lado oposto agora. 17 para o outro lado. Vai, 1, 2, 3, 4. Vamos embora. 5, 6, 7. Contagem regressiva. 10, 9, Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Parou, descansar descansa teu glúteo, teu bumbum. Tem que estar tá doendo. Essa região aqui ó. tem que estar tá durinha doendo muito. Se não tiver doendo é porque não fez da maneira que deveria ser feito. Então você tem que mandar para mim. Professor, Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Aí sim eu sei que realmente nós estamos trabalhando. Mais uma técnica para bumbum em pé. Super fácil, não tem mistério. Mãozinha aqui na linha da cintura. Jogou a perna esticada atrás e volta esticada atrás, volta, vamos alternando, isso, alternando, Eu vou girando aqui para vocês poderem visualizar como é que é o trabalho quando você faz corretamente para trabalhar os seus glúteos, vambora, isso, pegando firme, não desiste, Vamos embora! Isso, perfeito. embora. Isso, sente, vai, sente, sente. Sente queimar, sente trabalhar, sente queimar, sente trabalhar. Estou girando só para você poder ter uma boa visualização do movimento. Jogando atrás, ok? Atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, atrás. atrás. Atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, parou! Sem descansar, que o negócio hoje é pegar fogo, colocar as duas mãozinhas dessa forma, abrir as pernas, a largura do quadril, girou lado direito, parou, girou lado esquerdo, parou, direito, parou, esquerdo, parou, direito, parou, esquerdo, parou. Direito, parou, esquerdo, parou. Direito para o esquerdo. Vamos embora. Não para. Sempre projetando o peitoral à frente. Peitoral projetado à frente. Quero ver você, minha guerreira. Peitoral projetado à frente. Isso aí. Perfeito. Vamos embora. Trabalhando bem essa linha da cintura. Trabalhando muito bem a linha da cintura. Perfeito. Parou. E agora, nós iremos fazer um outro exercício que vai trabalhar não só os glúteos, mas também vai trabalhar o seu abdômen, tá? Então, vamos fazer com calma. Os pés devem estar sempre, sempre paralelos à largura do seu quadril. Você vai descer com ambas as mãos, deslizando pelas suas coxas, vai. Desliza, desliza, desliza, desliza. Observa que as pernas não flexionam, as pernas não, não dobram. Vai deslizando a mão. Desliza, desliza, desliza. Chegou aqui no pé. Volta à posição inicial. Subiu. Desceu. Desliza, desliza, desliza. Volta à posição inicial. Perfeito. Desceu. Desliza, desliza desliza, ok, volta à posição inicial, tá sentindo pegar? Isso, desceu, desceu jogando um bumbum lá atrás, sentindo alongar os músculos do gluteo. Agora que você levantou, dois pezinhos parado, mãozinhas acima e ó, um, volta, um, volta, dois, volta, dois, volta, três. Volta, três, volta, quatro, volta, quatro, volta, cinco, volta, cinco, volta, seis, volta, seis, volta, sete, volta, sete, volta, oito, volta, oito, volta, nove, volta, nove. Volta, continua, não para não, não para não, não mandei você parar, agora é assim que eu gosto de ver, gosto de ver vocês sofrendo, vambora, não para não, continua, sente suar, sente musculatura, lembrando minha amiga, vocês continuam, quem está conseguindo fazer, continua, segue o ritmo, agora quem não conseguiu fazer, pode ser também assim, ó, colocou a mãozinha aqui, foi, trocou, colocou a mãozinha aqui, foi, tá bom? Quem não conseguir elevar ambos os braços e fazer este movimento com a perna parada, não tem problema. Presta atenção. Continua vocês que estão fazendo. É para suar, é para queimar, é para ficar chateada. É isso aí. Quer ficar com o corpo em dia? Então pronto. Vamos embora. Quem não pode? Isso. Isso. Isso. Isso. Vamos Isso. Vai parar aí, vai parar aí, vai parar aí. Faltam só isso, seis segundos. Vambora. E parou. Descansar. Eu quero que você descanse, porque eu estou pegando firme, né? Eu sei que eu estou pegando firme, mas é pro teu bem. Pode acreditar. Pode acreditar. Acredita. Aproveita nesse intervalo enquanto você está descansando. Vai ali embaixo, tá vendo aquele quadradinho ali? INSCREVA-SE! Já, já coloquei aqui do lado para você poder ler e você vê que lá no final tem um quadradinho. Basta clicar nele, inscrever, tocar nesse sininho para receber todas as notificações. Vamos lá levantar! Vamos fazer agora um exercício que eu gosto pra caramba. Ele é o seguinte, é um exercício que pode ser reconhecido como lenhador, marreteiro, enfim. Vamos botar o nome, treinamento que for. O importante é fazer pés paralelos mais largos do que a largura do quadril. Pés paralelos mais largos do que a largura do quadril. Você vai simular como se você tivesse uma marreta. Uma marreta, marreta, aquele cabo de madeira com metal embaixo, isso aí. Como se você tivesse uma marreta. Então você vai segurar, é, imaginando que está segurando aquela marreta, vai fazer o seguinte, ó. Vai girar o seu tronco para o lado direito, girar, trazer ambos os braços atrás, bater com a marreta, flexionando as pernas como se fosse quebrar o chão. tocou no chão, voltou, girou o lado esquerdo, trouxe, desceu, agachou, bateu no chão. Cuidado para não machucar o braço. Girou para o lado direito, desceu, devagar, flexionando ambas as pernas, tocou próximo do chão, girou o lado esquerdo, desceu devagar, tocou no chão, voltou, girou o lado direito, Desceu, bateu, tocou no chão, voltou, girou o lado esquerdo. Desceu. Vamos aumentar a velocidade. Girou, bateu. Girou, bateu. Girou, bateu. Girou, bateu. Girou, bateu. girou. Bateu perfeito. Sentiu? Tá sentindo? Tá sentindo queimar? Tem que colocar para mim aí nos comentários, professor. Essa aula tá fazendo realmente eu queimar tudo que eu tenho para queimar. Então, coloca aí, dá um intervalo para a gente poder cair dentro e vamos continuar porque ela tem muita coisa para nós trabalharmos ainda. Quero ver você realmente me dizendo, professor, a aula foi maravilhosa, curti, gostei. Então, vamos embora. Mas não parou não, hein? Vamos fazer o seguinte agora, hein? Aquele, a Ginga da capoeira que tanto eu gosto, porque trabalha muito e ajuda a vocês nesse ganho de massa magra, emagrecimento e várias outras coisas que você deseja. Perna direita, nós iremos jogar atrás, assim, ó direita, atrás, voltou, esquerda, atrás, voltou, direita. Só esse movimento, o movimento da ginga, tá ok? Ah, professor, você está fazendo muito rápido, calma. E esse movimento aqui, quem já me acompanha nos meus vídeos, já aprendeu passo a passo, mas não fica achando que eu não estou... Tô... Não, já aprendeu, dana-se, você não vai aprender, você vai aprender agora. Quem já aprendeu esse movimento, quem já sabe fazer esse movimento, ó, vai embora. Não para. Só vai parar quando eu falar parou. Isso é para você que já sabe fazer. Você, minha guerreira, você, meu guerreiro que não sabe fazer movimento, presta atenção. Pés paralelos à largura do seu quadril. Pés paralelos à largura do seu quadril. Perna direita, você vai jogar ela atrás. Dessa forma aqui, ó atrás Perna direita. Ok? Aprendeu. Vai voltar com ela para o mesmo lugar que ela estava inicialmente. Agora você vai fazer com a perna esquerda. Atrás. Observa. Observa. Ou observe. Melhor falando. Observe. Para que você não faça este posicionamento. Um pé atrás do outro. Praticamente vocês não estão nem enxergando. O pé que está atrás, você tem que enxergar o pé que está atrás, dessa forma. Voltou, mudou, perna atrás, perfeito. Voltou, mudou, perna atrás, perfeito. Voltou, perna atrás, voltou, perna atrás. Ficou difícil ainda? Se ficou difícil, não tem problema. Vou fazer mais uma vez, ainda mais detalhado. Vou ficar assim, pesado para você poder entender. Pés paralelos à largura do quadril. Perna direita vai atrás. Pronto. Volta à posição inicial. Perna esquerda vai atrás. Volta à posição inicial. Direita atrás. Volta à posição inicial. Esquerda atrás, volta à posição inicial, pronto, já pegou o princípio da giga. Claro, depois você vai ter a velocidade que a galera já está fazendo aí e aí nós iremos incorporar outros movimentos como agachou, jogou, agachou, jogou, agachou, jogou, agachou, jogou e agachou, jogou e agachou. Jogou, e agachou, e agachou Jogou, parou, todo mundo, isso aí, deu para sentir, sentir, pegou, pegou, se não pegou tem que pegar, isso é o que importa, quero que pegue, quero que você fale para mim, professor, que treino insano foi esse, ó, oh, te convido a conhecer o meu outro canal, onde lá eu irei em breve fazer lives, Lives de treinamento, como aquelas lives antigas, então não perca. Entra lá, dá uma moral, tem várias outras coisas, alguns vídeos que eu irei colocar sobre segurança, sobre assuntos diversos que às vezes eu não coloco nesse canal, colocava em outras plataformas, agora vou concentrar tudo num canal à parte. Então quero vocês lá. Muito obrigado pelo carinho, tamo então, junto. e... Uh, até nosso próximo encontro. Fui!